Boa tarde, nós vamos reiniciar a nossa reunião pública e eu vou solicitar ao secretário-geral, por favor, que apregue o primeiro processo. Boa tarde a todos e todas. Item 7. Está desligado? Alô? A luz está acesa. Ah, sim, agora, agora sim. Então, recomeçando aqui, boa tarde a todos e todas. O próximo item da pauta é o de número 7, processo 48100000915199411 48500002725200371 e 48500 -75 -2020 -71. Recurso administrativo interposto pela Brito, energética limitada, em face do despacho número 3686 2020 Emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que não anuiu com o pedido da recorrente de retirada do aproveitamento do hidrelétrico AHE-BRITO da partição de quedas identificada na revisão de estudos de inventário hidrelétrico Rio Piranga, integrante da subbacia 56, no Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Despacho número 631 de 2005. 2. Revogou o despacho número 523 de 2010, que aprovou o projeto básico de ampliação da HE Brito de titularidade da empresa Noveles do Brasil Limitada, localizado no Rio Piranga, integrante da Subbacia 56, no município de Ponte Nova, estado de Minas Gerais. E três, disponibilizou a HE Brito, aprovado pelo despacho número 631, de 2005, para solicitação de despacho de registro de intenção, outorga e autorização, a PCH, por parte de qualquer interessado, nos termos da resolução normativa, número 875 2020. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. A usina hidrelétrica, o HE Brito, foi objeto de concessão originalmente sob o regime de autoprodução de energia elétrica, por meio do decreto número 62.298 de 1968, com um lado com o decreto 82,878, de 78 a Alcan Alumínio do Brasil SA, cuja razão social foi alterada para Novelles do Brasil Limitada, Novelles, com 2.900 kW de capacidade instalada. A revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Piranga, integrante da subbacia 56, no estado de Minas Gerais, foi aprovada por meio do despacho número 631, de 25 de maio de 2005. Na oportunidade, foi identificado aproveitamento hidrelétrico denominado Pe... Pequena Central de Hidrelétrica PCH Brito com 23 MB de potência instalada, nos mesmos níveis operacionais da OHE Brito. Em 4 de março de 2010, o despacho número 523 aprovou o projeto básico de ampliação da OHE Brito, sob titularidade da noveles de forma a contemplar o aproveitamento ótimo previsto na revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Ripiranga. Em 17 de novembro de 2015, por meio da resolução autorizativa número 5.556, a concessão da UHE Brito foi extinta e, em seguida, o empreendimento foi registrado no Sistema de Registro de Central Geradora de Capacidade Reduzida, RCG, em nome da Novelis. Tal empreendimento teve sua titularidade transferida em 10 de agosto do mesmo ano para a Brito Energética Limitada, Brito Energética. Dando prosseguimento aos fatos, em 9 de junho de 2020, a Brito Energética, detentora da CGH Brito, protocolou solicitação na ANEEL no sentido de retirar a PCH Brito da partição de quedas de inventário aprovado e de revogar a aprovação do projeto básico de ampliação da UH Brito, alegando a existência de inviabilidade ambiental para o eixo inventariado. A SCG analisou o pleito por meio da nota técnica número 940 de 2020 e decidiu por meio do despacho 3.686 de 29 de dezembro de 2020, um não anuir com o pedido de retirada da PCH brito da partição de quedas do Rio Piranga, 2. Revogar o despacho número 523/2010 e 3. Liberar o eixo inventariado da PCH brito para qualquer interessado. Em 23 de novembro de 2020, a empresa Petra Prime Gestão e Administração de Propriedade Imobiliária Limitada, Petra Prime, protocolou o requerimento de registro de intenção outorga de autorização da PCH com vistas a pleiteá-lo em, em relação à PCH-Brito. Tal requerimento foi objeto de análise de nota técnica número 945, de 2020, da SCG, de 30 de dezembro de 2020, e o DRI-PCH foi concedido por meio do despacho número 3.600, de mesma data. Irresignada, a Brita Energética interpôs recurso administrativo em face do despacho número 3.686, de 2020, em 11 de janeiro de 2021. No dia seguinte, a SCG comunicou a suspensão dos efeitos do despacho número 3.686 de 2020 e do despacho número 3.700 de 2020. Em respeito ao princípio de contraditória ampla defesa, por meio do ofício número 45 de 2021 da SCG, a SCG ofertou o prazo de 10 dias à Petra Prime para manifestação, o que foi respondido em 8 de fevereiro de 2021 a SCG emitiu a nota técnica número 410 de 2021, de 7 de julho de 2021, conhecendo o recurso apresentado e recomendando o seu desprovimento. Em 12 de julho de 2021, os processos foram sorteados para o então diretor Efraim Cruz. Em 26 de abril de 2022, a assessoria do então diretor-relator, por meio do memorando número 103 de 2020, consultou a Procuradoria Federal ANEL, PFNel, sobre as alegações da recorrente na instrução do processo realizada pela SCG. A PF Anel se manifestou por meio do parecer número 139 de 2022, de 6 de maio de 2022. No dia 8 de junho de 2022, a Brita Energética protocolou manifestação complementar. Em 22 de agosto de 2022, devido ao término do mandato do então relator, o processo foi sorteado para minha relatoria. Em 14 de setembro de 22, recebi representantes da Brita Energética em reunião realizada na ANEEL. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso, como já adiantado no relatório, a Procuradoria se manifestou por meio de parecer e a Procuradoria concluiu, concluiu pelo conhecimento, porém, pelo não provimento do pedido de reconsideração apresentado. Obrigado. Trata-se de análise do recurso Pode baixar um pouco. Do recurso administrativo interposto pela Brita Energética Limitada, em face do despacho número 3.686, 2020, que indeferiu o pedido de retirada da PCH Brito da partição de quedas identificada na revisão dos estudos de inventário hidrelétrico Rio Piranga, integrante da subbacia 56, no estado de Minas Gerais, aprovada pelo despacho número 631, de 25 de maio de 2005. Por meio desse despacho, a SCG decidiu 1. Um, não anuir com o pedido elaborado pela empresa Brita Energética de retirada da PCH Brito da partição de quedas identificada na revisão de estudos de inventário hidrelétrico rio-piranga 2. Revogar o despacho número 523, de 4 de março de 2010 que aprovou o projeto básico de ampliação do HE Brito 3. Disponibilizar o aproveitamento hidrelétrico brito para solicitação de despacho de registro de intenção ou de autorização da RIPCH por parte de qualquer interessado. Admissibilidade. Em conformidade com o artigo 59 da Lei 9784 e nos termos do artigo 48 da norma de organização Número 1 da ANEL, o prazo para interposição de recursos é de 10 dias, contados da cientificação oficial. O despacho número 3686 de 29 de dezembro de 2020 foi publicado no DOU em 30 de dezembro de 2020 o prazo recursal teve início em 31 de dezembro de 2020 e termina em 11 de janeiro de 2021 o recurso foi protocolado em 11 de janeiro de 2021 sendo portanto tempestivo do mérito no pedido de impugnação ao despacho SCG número 3686 de 2020 em breve síntese a recorrente alega que, um, a decisão dada no despacho mencionado viola os princípios da legalidade e congruência, dois, que suas licenças ambientais estavam vencidas e que a mudança na legislação municipal impedia a regularização da PCH Brito, 3. que a Lei Municipal número 3225, de 2008, dispôs que toda a extensão do Rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, se constitui um monumento, tornando inviável edificação de novos empreendimentos, como o da PCH Brito. E, 4, que a disponibilização do aproveitamento hidrelétrico não fazia parte do seu pedido inicial e, portanto, não podia ser objeto de análise por parte da SCG. Na manifestação complementar, acostada aos autos em junho de 2022, a Brito Energética alega que a Lei Municipal nº 3225, de 2020, teria revogado expressamente a Lei Municipal 3224, de 2020, Corroborando com seu entendimento que, que há inviabilidade ambiental para a construção da PCH Brito. Pois bem, compulsando os autos e examinando a manifestação da área técnica, entendo que não assiste razão à recorrente. Explico. Preliminarmente, verifico que o litígio se inicia devido à interpretação conferida à legislação municipal de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. Na visão da recorrente, a lei municipal tornou inviável a construção de novas usinas hidrelétricas no Rio Piranga, na região do município de Ponte Nova, e, portanto, teria tornado inviável ambientalmente a implantação da PCH Brito, com 23 mega, nos termos dispostos na partição de quedas aprovada pela ANEEL em 2005. Apenas para deixar claro os diretores, a questão de fundo desse processo é entender se a lei municipal, com o tratamento que ela dá na Lei 3224, e seis dias depois, se não me engano, a Lei 3225, se ela seria um obstáculo ambiental que poderia se impor no sentido de viabilizar a construção de uma PCH naquele aproveitamento hidrelétrico. Em contraponto, na visão da SCG, com a qual concordo, exarada na nota técnica número 940 de 2020, SCG, e reforçada na nota técnica número 410 de 2021, SCG. A interpretação combinada das leis municipais 3224 de 10 de setembro de 2008 e 3225 de 16 de setembro de 2000, 2008 não permite concluir que há essa alegada inviabilidade ambiental. Evidencio que a lei municipal número 3225 de 2008 estabelece em seu artigo 5º que podem ser instaladas no município tanto usinas hidrelétricas quanto pequenas centrais hidrelétricas desde que sejam cumpridos os requisitos ali estabelecidos quais sejam barragem mínima, ausência de reservatório de acumulação, fio d'água e ser de baixa queda, de modo que sua operação se der a partir de turbinas bulbo ou equivalente. Nesse contexto, a SCG constatou que, considerando a revisão dos estudos de inventário do Rio Piranga aprovada pela ANEL e as características da PCH-Brito previstas naquele estudo, o projeto se encaixa nas exigências impostas pela Lei Municipal 32.24, conforme pode ser observado, de trecho destacado da nota técnica 410-2021 da SCG. Diz a nota. Pela simples leitura do artigo 5º da Lei Municipal 3224, observa-se que não há qualquer vedação para a instalação de usinas hidrelétricas ou PCHs. Tais usinas podem ser instaladas nos rios que atingem as áreas do município, desde que cumpram os requisitos necessários ali estabelecidos, quais sejam, barragem mínima, ausência de reservatório de acumulação, fio d'água e ser de baixa queda, de modo que sua operação cederá a partir de turbinas bulbo equivalente. A PCH Abrito, conforme previsto no estudo de inventário, promove a construção de um barramento mais ajusante, com cota 5,4 metros mais elevado que o barramento existente, o que resulta em um aproveitamento de queda de 10,5 metros a mais que o atual empreendimento. A usina será operada a fio d'água, sem reservatório de acumulação, com área alagada de 0,39 km2, já contando a calha do Rio, e, além disso, uma queda brutal de 19,40 metros, sendo considerada, portanto, de baixa queda e com previsão de instalação de turbinas de tipo Kaplan, também apropriadas para esse tipo, usinas de baixa queda e, principalmente, com incremento de potência de mais de 20 MB, com relação ao potencial hoje aproveitado. A SCG destacou ainda que as turbinas de Kaplan previstas no projeto original do estudo de inventário podem ser adaptadas para atendimento ao previsto na lei municipal, visto que são desenvolvidas para aproveitar quedas de até 20 metros e aproveitamento de um intervalo de 25% a 100% da vazão máxima turbinável. É preciso ressaltar que é na fase de projeto básico que são definidas as características finais dos empreendimentos hidrelétricos. Essas características desde que mantidas aquelas definidoras de potencial ótimo podem ser adaptadas. friso que é no momento de emissão da certidão de uso e ocupação do solo, seguindo o que consta na Lei Complementar 140, de 2011, que a Prefeitura é instada, de fato, a se manifestar, conhecendo adequadamente o projeto que está sendo proposto, que pode ser adaptado, caso tenha alguma exigência adicional pelo Poder Público Municipal. Ainda sobre a Lei Municipal 3225, Vale destacar seus artigos 1 e 2 aqui transcritos. Fica declarada Monumento Natural, integrante do patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova, de acordo com o artigo 12 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, toda a extensão do trecho do Rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova. Parágrafo 1 Ficam tombadas com patrimônio histórico, biológico e paisagístico do município de Ponte Nova as corredeiras do Rio Ipiranga, desde a divisa com o município de Guaraciaba até o encontro do ribeirão do Carmo com o Rio Piranga. Parágrafo 2 Fica tombada a usina hidrelétrica do Brito com patrimônio histórico do município de Ponte Nova. Artigo 2º. É vedada a realização de quaisquer obras ou serviços que alterem ou descaracterizem drasticamente a paisagem natural do trecho do Rio Ipiranga que corta o município de Ponte Nova. Inclusive, construção de hidrelétricas, transposição de águas e hidrovias. Parágrafo único. As atividades incompatíveis na área serão definidas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural de acordo com o que dispõe a lei. Assim, entendo que a interpretação dada pela SCG ao artigo 2 da Lei Municipal 3225 é correta. Ou seja... Na minha visão, não há vedação incondicional à realização de quaisquer obras ou serviços no trecho do Rio Piranga que corta o município de Ponte Nova, estando impedidas somente aquelas obras que descaracterizem ou alterem o leito do Rio. Uma das alegações da recorrente é que a decisão da SCG teria violado o princípio da legalidade, já que haveria sido, na sua visão, desconsiderada a legislação municipal a Procuradoria Federal se manifestou no sentido de julgar improcedente essa alegação, já que não teria havido a desconsideração da legislação municipal, mas o entendimento de que o disposto na referida legislação não leva à declaração de inviabilidade ambiental da PCH, Brito, devendo ela permanecer na partição de quedas aprovada pelo despacho 631 de 2005. Cabe ressaltar que existe debate acerca da constitucionalidade da Lei Municipal número 3225, de 2008, no âmbito do STF, a DPF 218, com manifestação favorável pela inconstitucionalidade, inclusive da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, conforme indicado no ofício 206, de 2010, da consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia. Contudo, entendo que até que haja manifestação do STF, a lei permanece válida e eficaz, Porém, nada impede que a PCH-BRIT seja estudada e tenha seu projeto básico desenvolvido e discutido, inclusive junto a autoridades municipais, de modo a atender às características definidoras do potencial ótimo indicado. Três outros pontos merecem ser comentados. O primeiro deles diz de respeito ao fato de que já houve tanto licença prévia quanto licença de instalação para o empreendimento. Emitidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, COPAN, respectivamente em 23 de março de 2029 e 25 de março de 2010, ou seja, após a publicação da Lei Municipal, a Lei Municipal de 2008. Embora atualmente a licença de instalação não esteja mais válida, houve inicialmente a concordância do órgão ambiental estadual com o projeto, o que no meu entendimento descaracteriza a alegada inviabilidade ambiental trazida pela Brita Energética. Além disso, a ECG apontou na nota técnica número 410 de 2021 que existem outros projetos semelhantes à PCH-Brito em desenvolvimento no trecho, tais como a usina hidrelétrica Bom Retiro, com 31 MB de potência instalada, localizada imediatamente ajudante da PCH-Brito, que teve seu drs emitido pelo despacho 858, de 25 de março de 2020. O terceiro ponto diz respeito à existência de outro interessado em desenvolver o projeto, nas características definidas na partição de quedas aprovada. Tanto é que a SCG emitiu também, em 30 de dezembro de 2020, o despacho número 3.700, autorizando a Petroprime a desenvolver os estudos para obtenção futura do DRS-PCH para PCH-Brito. Dessa forma, concordo que não havendo declaração inequívoca de inviabilidade ambiental da PCH-Brito, ela deve permanecer na partição de quedas aprovada pelo despacho número 3.1 de 2005, e disponibilizada para que qualquer empreendedor venha desenvolver os estudos de projeto básico com vista da sua implantação. Assim, entendo acertada a decisão da SCG de negar o pleito de retirada da PCH Brito de partição de quedas do rio Piranga. A recorrente também se insurgiu pela revogação do espaço número 523 e a liberação do eixo aos demais interessados, alegando violação ao princípio da congruência. Quanto a esse ponto... A Procuradoria Federal afirmou que, no que diz respeito à alegação de violação do princípio da congruência, tem-se, a priori, sua previsão no artigo 492 do CPC, e que ele trata de uma proibição ao magistrado. Dessa forma, não poderia o juiz conceder nada mais, ultrapetita, ou diferente do que foi pedido, extrapetita. Entretanto, não é isso que ocorreu no processo em comento, conforme manifestou a Procuradoria Federal. Primeiramente, Destaca-se que não cabia recorrente em seu pedido originário, nem seria de seu interesse, requerer a disponibilização da pch Brito para terceiros. Porém, essa disponibilização é decorrente da decisão de manutenção da pch Brito na partição de quedas do Ripiranga, Piranga, assim como da constatação, após a análise dos autos pela SCG e demonstrado nas notas técnicas número 940 de 2020 SCG e 948 de 2020 SCG, de que o despacho número 523 deveria ser revogado. Dessa forma, é possível constatar que a disponibilização da PCH-Brito para a solicitação de DRI PCH por parte de qualquer interessado foi apenas mera consequência lógica da decisão proferida. Após a anuição do pedido de retirada da PCH-Brito da partição de quedas identificada na revisão dos estudos de inventário hidrelétrico Rio Piranga e a necessidade de revogação do despacho número 523-2010, que havia aprovado o projeto básico de ampliação do OH Brito de titularidade da empresa Noveles. Isso porque o desenvolvimento do projeto de ampliação da OH Brito, atualmente CGH Brito, foi autorizado uma vez estar vigente a outorga de concessão da usina. Com a extinção dessa outorga em 2015, houve a revogação tácita do despacho número 523 de 2010, formalizado pela SCG em 2020 por meio do despacho número 3.623. 86 2020. Por fim, cabe pontuar que na manifestação recente, a recorrente alega que, abre aspas, o artigo 5º da Lei nº 3.224 de 2008, promulgada como visto em 10 de setembro de 2008, foi expressamente revogado em virtude do que dispõe o artigo 5º da Lei nº 3.225 de 2008, editada no dia 16 de setembro de 2008. Fecha aspas já que esse artigo 5º teria revogado as disposições contrárias ao disposto na Lei 3.225. Como afirmei anteriormente, entendo que a Lei 3.225 não vedou expressamente a realização de quaisquer obras de forma restrita Ela estabelece condições, não poderão alterar ou descaracterizar drasticamente a paisagem natural do trecho do rio Piranga e que o órgão ambiental estabelecerá as atividades incompatíveis. Dessa forma, a meu ver, as leis municipais 3224 e 3225 são complementares e não excludentes, já que a primeira estabelece requisitos mínimos que deverão ser respeitados para a instalação de empreendimentos hidrelétricos no trecho Ripiranga. Adicionalmente, de forma a refutar a argumentação da Brita Energética de que a lei municipal número 3.224, aí é 2008, não é 2010, foi expressamente revogada em virtude do que dispõe o artigo 5º da lei número 33.225, 2008, cabe destacar o disposto no artigo 9 da lei complementar número 95 de 98, que estabelece que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. O artigo 9º da Lei Complementar diz, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. E esse argumento da requerente vai na seguinte linha. Eles entendem que a cláusula de, de fechamento da Lei 3.225, ao dispor revogadas todas as disposições em contrário, por conta da aplicação da Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, teria o efeito, o condão, de revogar a lei 3.224. Só que a lei complementar número 95, de 98, que trata das regras legísticas, ela é clara, é justamente aquele dispositivo. A cláusula de revogação deve enumerar expressamente a lei ou disposição legal revogada. Essa cláusula geral, ela viola todos os princípios de segurança jurídica e, acaba fazendo com que a interpretação legislativa ela seja mais complicada. Então, essa regra contida no caput do artigo 9 ela é de modo muito claro. Se vai ser disciplinada uma norma posterior, ela tem que indicar a lei que ela revoga ou o dispositivo de lei que ela revoga. Nesse contexto, e ante a todos os motivos elencados, opina em convergência com a SCG e com a Procuradoria Federal, no sentido de conhecer o recurso interposto pela brita energética limitada e negar provimento, de forma a manter na íntegra o disposto nos despachos número 3.686-2020 e número 3.700-2020. Dispositivo. Diante do exposto do que consta dos processos 4800 000 915, 1994 11 processo 48500-00-2725-2371 e processo 48500 0059, 75, 2020 71 Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Brita Energética Limitada e, no mérito, negar-lhe provimento de forma a manter a decisão exarada pelos despachos número 3.686 de 2020 e despacho número 3.700 de 2020. Em é discussão? Bom, eu queria tirar uma dúvida. É, especialmente nessa última parte. Bom, primeiro que a lei está em discussão se ela é constitucional ou não, a lei municipal, não é isso? Que é a lei 3.225, né? Que é a primeira, né? Saiu a 3.225, depois a segunda, que é a... Esqueci o número aqui, mas está... 3.224. Tá. Então, a 3.224 saiu e há uma, uma, uma discussão em relação à constitucionalidade da, dessa lei, não é isso? Então, pelo que eu entendo, ela continua vigente, porque ainda não houve decisão do Supremo Tribunal. Eu não entendi bem essa parte final, que coloca é, que na lei seguinte houve uma revogação, é, o que está sendo colocado pelo diretor Fernanda, de que houve teria que estar explicitado quais leis que ela revoga é isso porque se for analisar a ementa da lei 3.224, quando ela estabelece lá em cima ao que ela se propõe a regrar, ela expressamente ela diz que ela vai atuar de modo complementar ao Código Florestal revogado por conta da época 2008. A lei 3.225, na ementa, ela se propõe a criar uma um monumento natural, uma mais, uma forma de proteção. E o argumento que está sendo colocado pelo requerente é que, na medida em que tem uma lei posterior, ela estaria revogando, porque tem uma cláusula final na 3.225, que fala que revogam-se todas as disposições em contrário. Então, o entendimento da, recorrente, da, da requerente é que ambas as leis tratam da mesma situação jurídica, da mesma questão jurídica, então a lei posterior estaria revogando a lei anterior. Não é o entendimento que eu estou levando nesse voto. E eles levam em conta o artigo 2 parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. O meu, meu posicionamento é que nós temos que levar em conta o artigo 9º da Lei Complementar 98 de, 95 de 1998, em que essa legislação ela trata justamente das regras de elaboração legislativa e, no final das contas, essa legislação está fazendo com que você tenha condições de garantir segurança jurídica, porque tem um cipó legislativo no Brasil inteiro, é, para que, na medida em que tem uma legislação posterior, ela se refira de modo expresso a qual lei eventualmente ela está revogando, qual dispositivo de lei ela eventualmente está revogando. No plano federal, isso é a prática. Não, não, não se tem uma legislação hoje com essa cláusula genérica em que revogam-se a disposição em contrário. Na prática, você indica, revoga-se o artigo 3 de tal lei, revoga-se tal lei. Então, o, o meu entendimento é, esse argumento de aplicar o artigo 2º, o parágrafo 1º da LINDB, ele não se presta, primeiro, porque tratam de duas legislações que são complementares. Uma não trata de assunto que a outra trata. E, ainda que fosse... A gente não poderia entender que uma cláusula genérica e abstrata como essa, bem geral, no sentido de revogar disposições em contrário, poderia, na prática, se sobrepor a essa norma expressa e específica da Lei Complementar 95, 98, que dá esse tratamento jurídico em relação a, a novas, normas novas posteriores. Esse que foi o meu ponto, por isso que eu trouxe o artigo 9 da Lei Complementar. Então, ok, você tem a emenda da 3.2.2.5? Eu tinha pedido para minha assessoria, deixa eu ver se eu... Foi uma apresentação que a empresa teve conosco. Eu tenho aqui a emenda da lei 3225. Vou começar primeiro pela 3224. A lei 3224 dispõe complementarmente sobre a preservação ambiental nas margens dos cursos de água no município de Ponte Nova e da outras providências. Aí o artigo 1º da Lei 3.224 fala a presente lei visa adequar e aplicar no município de Ponte Nova os princípios de preservação de florestas previstos na Lei Federal 4.771, de 65, Código Florestal, o revogado, com suas modificações posteriores. A lei 3.225, na emenda, ela fala, declara o trecho do rio Piranga, situado na cidade de Ponte Nova, como monumento natural e patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova. O artigo 1 fica declarada monumento natural integrante do patrimônio paisagístico e turístico do município de Ponte Nova, de acordo com o artigo 12 da Lei Federal 9.992.000, toda a extensão do trecho do rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova. A segunda, ela, na realidade, ela, ela traz um, uma questão particular, que é a declaração da, da, do, do patrimônio, como é que é o nome, é, patrimônio... Monumento Natural, né? Ela, ela coloca ah, esse trecho do rio, enquadrando nesse trecho do rio, de acordo com a própria Lei 3224, é isso, né? Isso, isso. Okay. E, e aí, assim, para deixar muito claro o teor de cada legislação, quando você vai observar o artigo 2 da Lei 32, não, artigo 5 da Lei 32.25. O artigo 5º da Lei 32.24, ele coloca o Poder Executivo Municipal, em consonância com ditames estaduais e federais, que visam a preservação ambiental e a prevenção dos impactos negativos de projetos em geral, notadamente sobre o meio antrópico, estabelece que projetos de instalação de usinas hidrelétricas ou de pequenas centrais hidrelétricas no território municipal deverão atender a tecnologia menos impactante hoje aquela que adota os princípios de barragem mínima, minimização ou eliminação de reservatórios de acumulação, seria do tipo a fio d'água, e com o uso da alternativa de turbinas da classe bulbo ou equivalente. Então, essa Lei 32.24, Lei Municipal, ela está dizendo de que maneira que poderia minimizar eventual impacto para o meio ambiente. A Lei 32.25, no artigo 2º, ela coloca é vedada a realização de quaisquer obras ou serviços que alterem ou descaracterizem drasticamente a paisagem natural do trecho do rio Piranga, que corta o município de Ponte Nova, inclusive construção de hidrelétrica, transposição de água e hidrovia. Na medida em que ela coloca, é vedada a realização de obra ou serviço que alterem ou descaracterizem drasticamente, eu entendo de maneira complementar, porque a 3224 está dizendo de que maneira seria possível ter um empreendimento de maneira que você não descaracterizasse o rio em si, então, é por isso que a emenda de uma está dando uma, um tratamento mais amplo, essa daqui, a seguinte, de seis dias depois de Monumento Natural, um tratamento mais específico, e tanto uma como outra estão tentando é, dar os contornos de como que seria possível ter um empreendimento hidrelétrico naquele rio, não necessariamente fazendo com que fosse proibida a instalação de algum empreendimento hidrelétrico ali. Tá, ok, entendi. É, alguma outra observação? Eu só, eu só queria... É, agora me surgiu uma dúvida. Mesmo que a, que a lei. É, 3224 tenha sido considerada revogada, que no caso que você entendeu o contrário, não, havia, não haveria restrição para a implantação da, da PCH, porque a interpretação que você fez no, no, no, no seu voto é que a implantação não fere o monumento natural que, que, que existe no, no, no Rio Piranga. Então, assim. Se eu estou fazendo a leitura correta. É, a, lei, a lei 3.2.4 ela é restritiva, ela, diz o, ela restringe um pouco a aplicação do, de que tipo de usina pode ser implantada no, no Rio, de menos, menor impacto. E, a, e a, a, a, a lei 3.2.5 declara aquele monumento que não pode, não pode ter mudança drástica no Rio. Se, entendo assim, vendo se a 3.2.4 fosse, for considerada revogada... É, tira uma limitação Em tese poderia inclusive colocar uma usina Com, com, com... Sem aquelas características Restritas, 3224, é isso? Eu iria nessa mesma linha, porque se fosse entender que a 3224 está revogada, a 3225, então, nessa interpretação, seria a única regra, você tirou aquela, aqueles contornos mais restritivos de caráter técnico. Então, a única questão seria: você não pode implementar, não pode instalar nenhum empreendimento hidrelétrico que altere drasticamente, mas você não tem mais aquelas questões que dão os contornos em qual seria o, o tipo de queda, turbina, enfim. Eu concordo contigo. Em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator e declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Brito Energética Limitada e no mérito legal e provimento de forma a manter a decisão exarada pelos despachos 3.686 de 2020, e 3.700 de 2020. Próximo processo. Item 9, processo 48.500.000.05.72.202.06. Pedido de medida cautelar interposto pela Coline, promoções limitada, com vistas à interrupção do processo de emissão de outorga de autorização das centrais geradoras eólicas, EOLS, Serra do Gentil do Ouro, 26, 28, 29 e 30, Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Em 5 de maio de 2021, por meio de correspondência, a Eólica Serra do Gentil do Ouro, S.A. solicitou o requerimento de autórga, DRA, DRADO, das usinas eólicas Serra do Gentil do Ouro 1 a 23, momento em que foi aberto o processo 48.50.002393, 2021.14. Em 25 de junho de 2021. O processo foi arquivado devido à falta de documentação referente à qualificação jurídica e fiscal do agente, assim como a qualificação técnica das EOS. Em 2 de agosto de 2021, por meio de nova correspondência, a interessada solicitou o desarquivamento do processo, apresentando documentos solicitados de parte das usinas. Foi informado que as EOS fariam parte do ambiente de contratação livre SL. Nessa ocasião, a Eólica Serra Gentil do Ouro, titular da ZEOS Serra de Gentil do Ouro, de 1 a 23, e a PEC Energia, titular da EOL Serra do Assurá 1 a 24, apresentaram declaração de ciência de processo de implantação de novo parque eólico, por meio da qual declararam ter conhecimento de que as usinas se situam em região de interferência, conforme definido na Resolução Normativa 876, e que os devidos ajustes e compensações já se encontram refletidos na estratégia das empresas. Em 4 de outubro de 2021, a SCG, informou a Serra do Gentil do Ouro sobre a sobreposição de polígonos das EOLs Serra do Gentil do Ouro 17, 18, 15, 19, 20, sobre outra região de interferência das EOLs Garimpeiros 1, 2 e 3, além da falta de outros documentos arquivando esses pedidos de DRO. Em 5 de outubro de 2021, a Serra Gentil do Ouro solicitou novamente o desarquivamento do processo de outorga da EOLs Serra Gentil do Ouro 1 a 14, 16, 21 a 23, apresentando documentos solicitados. Em 6 de outubro de 2021, por meio do despacho número 3.140, a SCG registrou o recebimento do requerimento de outorga DRO das Centrais Geradoras Eólicas EOS, Serra Gentil do Ouro 1 a 14, 16, 21 a 23, conferindo-lhes as prerrogativas estabelecidas na resolução normativa número 8.76, 2020. Em 26 de novembro de 2021, a eólica Serra Gentil do Ouro S.A. apresentou o requerimento de outorga das usinas E.O. Serra Gentil do Ouro 26 a 59. Em 16 de fevereiro de 2022, a SCG informou a interessada via e-mail sobre a sobreposição de poligonais de parte dos parques com outras usinas e a falta de documentação pertinente. As usinas que não estavam posicionadas em região de interferência obtiveram registro de requerimento de outorga vigentes até o momento. São as Eólicas, Serra do Gentil do Ouro, 24 a 33, 36, 41 a 46, 50, 55 e 59. Em 17 de março de 2022, a J. Torquato Comércio e Indústria, S.A., alertou a ANEL por meio de carta a respeito de suposta irregularidade nos registros das usinas, identificando-se como proprietária de áreas em Gentil do Ouro. Segundo a J. 4 torres anemométricas foram instaladas em sua propriedade de forma clandestina e ilegal a partir de 2016. De acordo com a J. 4 as áreas que obtiveram o DRO estariam se superpondo às suas, sem ter havido negociações prévias, portanto, sem sua concordância. Sendo assim, solicitou a retirada das torres anemo anemométricas e o cancelamento dos DROs. A J. Torquato apresentou documentos comprobatórios de posse sobre aproximadamente 22 mil hectares de terras em Gentil do Ouro. A propriedade, denominada Fazenda Itobira, está registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Gentil do Ouro, Bahia, sob o número de matrícula 67, com cadastro ambiental rural, registro no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Conforme certificado de cadastro de imóvel rural de 2019. Em 24 de março de 2022, a Eólica Serra de Gentil do Ouro, S.A., solicitou a desconsideração dos registros dos empreendimentos eólicos EO Serra de Gentil do Ouro 17, 18, 19 e 20. Devido ao prazo de 20 meses já ter expirado, as pendências existentes ainda não terem sido superadas. Em 26 de março, a Agropasco pastorio São Carlos Limitada, também alertou o ANEEL por meio de carta a respeito de eventual irregularidade nos registros das usinas, apresentando documentos de posse sobre a fazenda Tinguí, com cerca de 27 mil hectares de terras em Gentil do Ouro, e trazendo as mesmas alegações da J. Torquato, solicitando cancelamento de ROs. Em 1 de abril de 2022, a Eólica Serra Gentil do Ouro solicitou DRO para a Serra Gentil do Ouro 60 a 70%. Em 4 de abril de 22, a Codajás Incorporações e a Administração Limitada manifestou-se anel por meio de carta a respeito de suposta irregularidade nos registros das usinas, apresentando documentos comprobatórios de sua posse sobre aproximadamente 20 mil hectares de terras no município e sob as mesmas alegações da Jotorquato e da Agropastoril solicitou o cancelamento dos DROs. Em 6 de junho de 2022, a Coligne Promoções Limitada solicitou, em caráter de urgência, medida cautelar para imediata interrupção do processo de emissão de outorga de autorização dos empreendimentos eólicos Serra de Antio do Ouro 26, 28, 29 e 30, bem como o cancelamento do despacho de requerimento de outorga destes empreendimentos, alegando que estes receberam o DRO com aerogeradores posicionados na propriedade Fazenda Poço de Porteira, sem que tenha havido nenhuma negociação fundiária a esse respeito. Cabe dizer que tanto a jtor 4 Comércio e Indústria S.A., quanto a agropastoril São Carlos de Limitada e a Codajás Incorporações e Administração Limitada não atuam como parte na presente análise. Aqui me limito a analisar apenas o pedido de medida cautelar interposto pela Coligne Promoções Limitada. É importante esse registro porque como tem solicitações de outorga é, das mais variadas, vai até 60. Então, essa medida cautelar ela foi apresentada pela Coligny Promoções e nós estamos analisando unicamente o caso da Coligny Promoções. Mas outros proprietários de terra têm, no âmbito do processo, instruído o processo com documentos que demonstrariam a superposição de áreas entre aquilo que está sendo solicitado pela empresa da EOL é, Serra do Gentil, e as áreas que eles apresentam que haveria a superposição. Mas, para ficar muito claro, estamos tratando apenas da coligne nessa medida cautelar. Em 11 de agosto de 2022, a SCG solicitou a eólica Serra do Gentil do Ouro, S.A., por meio do ofício número 460 de 2022, SCG, a comprovação de terras da Serra do Gentil do Ouro 24 a 30, 42 a 46 e 50. Na sessão de sorteio ordinário número 32 de 2022, realizado em 22 de agosto de 2022, o processo foi a mim distribuído. Em 25 de agosto de 2022, solicitei a área técnica por meio do Memorando número 205 de 2022, sua análise conta a questão fundiária dos empreendimentos considerando as manifestações citadas. Obrigado. Em 29 de agosto de 2022, a Eólica Serra do Gentil do Ouro e a PEC Energia S.A., apresentaram, por meio de carta sem número, documentação das propriedades sobre as quais estariam localizados os aerogeradores das usinas. Posteriormente, solicitei à Superintendência de Gestão Técnica da Informação, SGI, que fizesse a superposição por imagem de satélite, utilizando do georreferenciamento das áreas reclamadas com as áreas dos parques das usinas e com as áreas descritas na documentação encaminhada pelo empreendedor em resposta à área técnica. Em 12 de setembro de 2022, a SGI encaminhou as imagens solicitadas, confirmando a superposição de áreas. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, eh, por se tratar de medida cautelar, eh, não houve consulta à Procuradoria, dada a, a urgência da medida. Porém, pelos fatos relatados, eh, já fica, fica bastante transparente que a situação exige uma atuação rápida da ANEL, já que foi, o que foi trazido aqui são, é superposição é, de, da área de um parque eólico em terras que não são de sua posse nem propriedade. Então, por essa razão, a Procuradoria se manifesta pela tomada de uma medida enérgica pela ANEL e, caso necessário, a Procuradoria está à disposição para, posteriormente, análise do mérito. Trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela Coligna Promoções Limitada, com vistas à interrupção do processo de emissão de outorga de autorização das centrais geradoras eólicas, EOLS, Serra do Gentil do Ouro, 26, 28, 29 e 30. Inicialmente, cumpre destacar que a disciplina normativa das medidas cautelares encontra seu fundamento de validade no texto da própria Constituição Federal, o qual, em seu artigo 5º, incisos 5 e 55, dispõe respectivamente que, abre aspas, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, fecha aspas, e abre aspas, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados a contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente, fecha aspas. Como se observa, as expressões ameaça a direito e com os meios e recursos a ela inerente, denotam a intenção do constituinte de garantir um processo útil e eficaz, com a disponibilização de todos os meios e instrumentos inerentes na defesa, e, em sentido mais amplo, ao devido processo legal, dando-se lugar, assim, às medidas cautelares. No âmbito da administração pública, a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias resta expressamente prevista no artigo 45 da Lei 9784 a lei de processos administrativos, podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado, desde que devidamente motivada. Vou pular a referência à legislação. Nesse sentido, vale frisar o entendimento da Procuradoria Federal junto à ANEL, segundo o qual, no exercício do poder geral de cautela, as disposições do Código de Processo Civil são subsidiariamente aplicáveis aos processos administrativos em trâmite perante a administração pública, respeitadas, por evidente, as peculiaridades destes. Além disso, com a edição do Código, civil, Código de Processo Civil de 2015, tornou-se expressa a aplicação supletiva do regulamento processual civil ao rito dos processos administrativos descritos na Lei 9784. Diante dessa determinação, convém destacar que o artigo 300 do atual CPC estabelece a possibilidade de concessão de medidas cautelares sob a nomenclatura de tutela de urgência. Para tanto, devem ser demonstrados elementos que atentem para a plausibilidade do bom direito na tese defendida, o iminente risco de dano ao pleiteante ou ao resultado útil no processo e, ainda, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Eu vou pular a leitura do artigo 300? Como se verifica, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração da presença dos requisitos da probabilidade do direito, fumos boniúres, do perigo do dano ou risco ou resultado útil do processo, periculum e mora. Além desses, há que se demonstrar, de igual forma, reversibilidade dos efeitos da decisão. Esse é, inclusive, o entendimento do STJ. Eu vou pular o 3. Diante do exposto, os requisitos autorizadores de concessão de cautelar são fumus boni e o periclum em mora, e de forma complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão. Exposto, em cognição sumária, limito-me neste momento a analisar a presença dos referidos requisitos. Pois bem, em juízo perfunctório próprio do atual momento processual, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. Eu explico. <coughs> No que tange à probabilidade do direito vindicado, denota-se dos fatos narrados e documentos juntados pela requerente, a coligne, que esta detém a posse direta do imóvel denominado Fazenda Poste de Porteira, local onde estão posicionados aerogeradores sem que tenha havido nenhuma negociação fundiária a esse respeito. Segundo documentos apresentados pela coligne, a Fazenda Poste Porteira está registrada no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Chiquichique, Bahia, Sob a matrícula número 829, livro 21, folha 91, datado de 21 de dezembro de 77. Número do imóvel na Receita Federal e TR, nirf número 9336-4175, por meio do qual pode-se verificar que não constam pendências para esse imóvel rural, junto ao Ministério da Fazenda, e certificado de cadastro de imóvel rural CCR, número 956-056-405-856. De fato. Quando se trata de ambiente de contratação livre, ACL, não é realizada diligência prévia sobre a regularidade fundiária dos projetos propostos. A resolução normativa 876, de 10 de março de 2020, estabelece os requisitos e procedimentos necessários à obtenção de outorga de autorização para exploração e alteração de capacidade instalada de centrais geradoras eólicas, fotovoltaicas, termoelétricas, híbridas e outras fontes alternativas e a comunicação de implantação de centrais geradoras com capacidade instalada reduzida. De acordo com a resolução normativa citada, o empreendedor apresenta ficha técnica para requerimento de outorga, por meio da qual declara para todos os fins que a empresa detém a propriedade ou a posse direta das terras necessárias à implantação da central geradora, mediante o título, respondendo na instâncias civil, penal, artigo 299 do Código Penal, e administrativa pela veracidade desta declaração. Desse modo, é emitido pela área técnico de despacho do de RIO que é o registro de requerimento de outorga, e a verificação fundiária acontece durante o processo de emissão da outorga. Merece destaque a análise prévia que solicitei à SGUI, quanto à existência de fato de superposição das áreas. Foram considerados para a geração do polígono de identificação da fazenda poste-porteira os pontos georreferenciais constantes no memorial descritivo apresentado pela Coligne Promoções Limitada. Já os polígonos do complexo eólico Gentil do Ouro estão válidos no banco de dados da ANEEL, conforme DSP 445-2020-2, que registrou o recebimento do requerimento de outorga das EOLs e pode ser consultado no portal sigel Como pode ser observado na figura 1, a superposição entre a área da fazenda poste-porteira de propriedade da Coligne e as áreas dos empreendimentos eólicos Serra do Gentil do Ouro 26, 28, 29 e 30 existe, e tem uma imagem. Nessa imagem dá para identificar a Fazenda Poço de Porteira, e as é o Serra do Gentil do Ouro, com superposição, 26, Serra do Gentil do Ouro, 28 com superposição, Serra do Gentil do Ouro, 29 e Serra do Gentil do Ouro, 30. Ou seja, frações dos parques eólicos estão superpostos com a propriedade Fazenda Poço de Porteira da requerente. Pode descer, por favor. Com efeito. Reputo presente, em caso, a fumaça do bom direito. O mesmo verifico em relação ao perigo da demora, se não vejamos. Então, eu acabei de apresentar porque eu entendo que teria a fumaça do bom direito. Agora a gente vai analisar o perigo embora. mora. Depósito do DRO, a empresa pode, de acordo com o artigo 7º da resolução normativa de 7.6 de 2020, iniciar o um empreendimento, assim como utilizado como base para obtenção de informação de acesso. O artigo 7º no caput da resolução normativa de 7.6, Fala, após a publicação do DRO, de que trata o artigo 6º, o interessado poderá empreender as ações necessárias à implantação do empreendimento, inclusive iniciar a sua construção por sua conta e risco. Ou seja, no caso concreto, tendo um DRO numa área em que o empreendedor ele apresenta a, a sua delimitação geográfica superposta com o da fazenda, na prática ele pode estar implantando um parque eólico em área que não é sua, com base no DRO. Ou seja, o perigo da demora se mostra evidente quando se permite que o empreendedor inicie as obras, mesmo em propriedades sobre as quais apenas declarou ter posse, o que, de acordo com a requerente, não é verdadeiro no caso concreto, diante da juntada de documentos cartoriais que demonstram a propriedade da fazenda, poste e porteira à requerente. Ademais, no que tange ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, cumpre consignar que o acatamento do pleita cautelatório, no caso corrente, tem como efeito a suspensão dos DROs vigentes, de forma que, após a análise do mérito, do processo atualmente em curso de análise de emissão de outorga pela área técnica, poderá ser retomado caso assim se entenda pertinente. Conforme se infere, trata-se de medida cautelar reversível cujos efeitos podem eventualmente ser desconstituídos ao fim do curso do processo de outorga, após a devida instrução técnica nos termos da legislação vigente. Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores da fumaça do bom direito, do perigo da demora e da reversibilidade da medida, entendo cabível a concessão da cautelar requerida. Dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta no processo número 4850000572 2022 06 voto por um, conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela em Promoções Limitada no sentido de suspender o DRO das Usinas Serra do Gentil do Ouro 26, 28, 29, 30 e dois, dar conhecimento. Desta decisão, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, para continuidade da análise e deliberação, em primeira instância, sobre o pleito de outorga. Em discussão. É, eu queria só fazer algumas considerações e, e de antemão, já antecipando meu voto, é, em concordância com o eminente relator. Cada dia mais, com o avanço das eólicas no Nordeste, a gente tem passado por esse tipo de, de, de problema aqui de sobreposição de áreas. Algumas vezes de má-fé, que a gente tem apurado aí do, da, de alguma das partes, outra vez por mesmo incerteza nos registros é, é, imobiliários rurais, que são, que são, de por vezes, muito antigos. É, eu entendo que, que, que, a gente, que a liminar é, é prudente, não só pelos motivos já apresentados na, na, na sua decisão, mas também por uma outra questão que, que me deparei num processo que sou relator, é que estavam usando a outorga da ANEL como fundamentação no processo judicial, tá? alegando em, em uma ação possessória que a ANEL já tinha determinado, dado a outorga... Por vezes concordando que a, a, a posse da terra seria da parte que estava pleiteando. Isso me, isso me trouxe bastante preocupação, por quê? Porque a gente passa a ter, umas vezes, por, por questões ainda de não, não determinada a, a real posse. É, levando o juízo a um convencimento que não é o verdadeiro, porque a gente não faz a análise, por se de, de, de tratar de ACL, a análise de, de, de posse de propriedade aqui. Então, eu acho que a precaução nesse sentido, eu acho que, já novamente antecipando o voto, acho que, por um de precaução, deveriam eliminar, liminar, e até, até que apure o, o, o verdadeiro possuidor, proprietário da terra, seria de, de bom tom. Bom, eu, queria, eu fiquei com uma dúvida, eh, diretor Fernando. Aqui no relatório, pelo que eu entendi, há uma menção de que, em 29 de agosto de 2022, é o, é o item 22 da a Eólica Serra, do, Serra de Gentil do Ouro e a PEC Energia S.A., apresentaram por meio de cartas sem número documentação das propriedades sobre as quais estariam localizados os aerogeradores das usinas. A eólica Serra do Gentil do Ouro é a quem quem tem o DRO. E ela apresentou esse, essa documentação? E, e como é que nós estamos contestando a documentação que ela apresentou? Ela apresentou declarações. Ela não apresentou o registro de propriedade. Hum, entendi. Foi com base nesses documentos que, foram emitidos o, que foi emitido o DRO. Aí, na contestação, a empresa que está contestando, ela apresenta documentos próprios, documentos que, como, como escrituras e documentos que comprovam que ela realmente tem a propriedade. Tem um ponto que eu coloquei, é o 42. É, merece destaque a análise prévia que solicitei a SGI quanto à existência de fato de superposição. Foram considerados para a geração do polígono de identificação da fazenda poste Porteira os pontos referenciais constantes no memorial descritivo apresentado pela Coligne, porque ela, ela apresenta a propriedade, a titularidade daquele imóvel rural que é a fazenda poste poste Porteira. Por sua vez, os polígonos do complexo eólico Gentil do Ouro estão válidos no banco de dados da ANEL conforme DSP 445-2022, que registrou o recebimento do requerimento de outorga da EOS e pode ser consultado. Então, nós pegamos o documento que a me apresentou, que, que eu fiz referência, que está registrado em Chique, Chique Bahia, e os documentos que a empresa que pediu a outorga cadastrou no CIGEL. Aqueles documentos que faz referência no 22 são documentos que declaram posse de, de, de pessoas, mas não da Coligne. Dentre esses documentos a gente não vê um termo de arrendamento da Coligne. Nós não vemos nada que demonstrasse que teve um negócio jurídico entre o complexo eólico Serra do Gente do Ouro e a Coligne. Okay. Isso está comprovado nos autos de que, bom. Então, veja, a resolução, que eu não sei mais qual é o número, 876, ela estabelece que, havendo a comprovação de, vamos chamar, de uma, uma inidoneidade, vamos dizer assim, por parte de quem apresenta a documentação, a declaração, está previsto no, na resolução que ela pode sofrer algumas penalidades. Né? Inclusive, ela pode ficar suspensa de apresentação de projetos na agência por dois anos. Se, eu não, estiver enganado, ou se não mudou nada por dois anos. É, não seria o caso aqui. Como nós estamos no âmbito de uma cautelar e está tramitando ainda o pedido de outorga, a providência que eu coloquei foi suspende o DRO da Serra do Ouro 26, 28, 29, 30, ou seja, está suspenso, e comunica para a SCG para que isso aí faça parte da análise que eles estão fazendo para verificar se é o caso ou não de conceder a outorga. Eu acredito que ainda em, em sede de cautelar, é, ainda não seria o momento para a gente tomar essa providência. É, eu, eu entendo um pouco diferente, porque, veja, é, talvez o processo devesse ser encaminhado à área de fiscalização da geração, até porque foi confirmado aqui, pelo que eu entendi dos autos, né, do, que, do que consta nos autos. Ficou confirmado que houve uma transgressão, vamos dizer assim, à nossa norma, né, que é um agente, ou um pretenso agente, ele encaminha documentos declaratórios, e depois se confirma que aquela declaração é falsa. Então, eu, eu, eu, lógico que nós não podemos aplicar penalidades de forma peremptória, mas, eventualmente, poderia ser encaminhado para a fiscalização da geração para que ela investi investigasse, para que ela avaliasse o comportamento do agente diante da, da agência. Dá para colocar um item 3 ali, que seria no sentido de encaminhar também a mesma decisão para a SFG, para que analise essa situação à luz da resolução 876? É nessa linha que é a sua sugestão. Eu faço um ajuste de voto para contemplar essa terceira possibilidade. Apurar a conduta, É, apurar a conduta, né? Porque diante da confirmação de que há uma declaração que não é verdadeira. Né? É, eu, tenho, eu, eu tenho dúvida sobre essa, esse terceiro item, no sentido de ser uma cautelar. Tá? É, foi... a, a questão quando, quando a SCG for concluir o mérito, aí sim, se, se ela. Porque assim. É, a minha posição. A gente ainda não tem uma, uma real certeza que houve uma fé na, na questão do, do, do que apresentou a declaração de posse, ou se há uma questão de sobreposição de registro. É, eu vejo aqui, adiantando, como adiantei meu voto, que existe um, uma discussão possessória, tá certo? E, e para a gente mandar apurar antes que a SCG apure no mérito o que o que é de fato lá qual os documento tem tem tem validade ou não acho que é um passo um pouco prematuro acredito que com a conclusão do trabalho da SCG que aí ele vai concluir não esse documento aqui ó apesar de ter dar um documento válido mas o registro lá é impreciso não sei não sei eu teria que esperar é, não, eu, eu penso um pouco diferente não, né? porque bem. a rigor por isso que eu perguntei se está confirmado no, no nos autos que o documento não é verdadeiro. Eu Não estou dizendo que ele é falso, mas que ele não é verdadeiro. E aí, é, isso já está definido, tanto que está retornando para... Nós estamos aqui é, suspen suspendendo a DRO. Se está suspendendo a DRO, é porque está confirmado que o documento não é verdadeiro. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo? É uma cautelar. Então, é uma medida de urgência. A análise é uma análise realmente mais superficial, como tem que ser numa uma cautelar. O que está sendo feito é, a Coligne, que apresentou o pedido cautelar, ela apresentou um documento, que é um registro junto ao cartório, e a empresa que está tentando obter a outorga, ela não apresentou um qualquer que fosse registro junto ao cartório, contrato de arrendamento, qualquer espécie de negócio jurídico, a não ser esses termos que teriam sido subscritos, mas não pela Coligne. Então, numa lógica em que a gente tem que analisar três requisitos, fumaça do bom direito, perigo da demora e reversibilidade, o, o entendimento é que a fumaça do bom direito, não há certeza, a fumaça do bom direito está com a coligne, porque ela está apresentando um documento cartorial, o perigo da demora está presente, na medida em que, com o DRO, ela pode até mesmo implantar o, o parque eólico, e a reversibilidade ela também está presente porque o pedido de outorga continua tramitando na SCG, de maneira que em algum momento, seguiria na mesma linha que o doutor Ricardo apresentou. É, poderia ter algum tipo de identificação se há um outro tipo de registro cartorial ou alguma coisa, porque nesse momento a gente não olha nem certeza. A gente analisa a fumaça do bom direito, os principais indícios. Primeiro, eu coloquei para a gente colocar para a SCG, porque eu acredito que lá essa situação ela vai ter que ser bem elucidada, porque o mérito vai ter que ser analisado. Mas eu não me oporia, apesar de achar que ainda estamos em sede cautelar, de colocar também para que a SFG, desde já, já analise. Mas ela não teria uma decisão da diretoria no sentido de certeza. A gente não tem como afirmar. Ok, entendo isso. É que o mérito que será discutido pela SCG é quanto ao outorgo. Não. Então vamos trabalhar com a seguinte hipótese. A SCG, ao analisar, ela entende que não deve ser concedida a outorga. E o processo encerra aí. Se a empresa não pedir, não recorrer do fato, o processo não será analisado pela SFG, porque foi arquivado. Então, eu acho que já está identificado, mesmo em sede de cautelar, já está verificado que há indícios. Indícios de que houve uma, falsa, uma, uma declaração falsa. Bom, declaração falsa, para mim, tem que ser investigada independente do mérito de se dar ou não a outorga. então, Porque, senão, nós estamos com indícios e não vamos fazer nada. A ANEL não faz nada. Eu acho que, quando nós colocamos na resolução 693, 69, qual era o nome do anterior? 673. A resolução 673, não era essa? Enfim, era uma resolução anterior a 876. Nós já tínhamos colocado exatamente isso, porque nós passamos responsabilidade para os agentes, para os, os interessados em ser agentes. Nós lá colocamos uma, uma um artigo dizendo que, primeiro, demos mais liberdade, algum grau de liberdade para os interessados, falando assim: olha, a declaração ela é suficiente, desde que seja verdadeira. Se não, se for comprovado mais tarde que ela não é verdadeira ele está sujeito à aplicação de penalidades. E a penalidade que está prevista lá é, é dentre outras, né, a suspensão por dois anos para apresentação de projetos na ANEL. E isso, inclusive, já foi aplicado. É, então, aqui, nós estamos identificando, ainda que na análise da cautelar, que há ali um indício de que o documento é falso. Então, me parece que o correto era já de imediato, a gente, além do mérito que tem que ser analisado pela SCG, também a fiscalização deveria é, também avaliar se esses indícios se confirmam como um documento falso. É, é a minha minha é, percepção, mas acho que o diretor o relator, o diretor Fernando, está incorporando um terceiro item ali no dispositivo, é isso? Então, eu, eu acredito que dá para compor, colocar esse terceiro item, mas numa lógica de... O segundo item a gente encaminha para a ECG, ela tem que tomar conhecimento porque ela está analisando a outorga. No terceiro item poderia ser algo como encaminhar para a SFG para que analise é, a prática de irregularidade na comprovação é, dominial, documental, em relação à resolução normativa de 7,6, algo assim. Mas a gente não tem como cravar que teve efetivamente algum tipo de, de falso documental. Sim, isso vai ser cravado depois da investigação isso. da SFG. Aqui o que me incomoda é nós termos alguns indícios de que há uma irregularidade e nós não de imediato agirmos, porque esse é o, essa é, é para mim, na minha opinião, é uma das uma das faltas mais graves que existe porque muito, nós estamos emitindo uma outorga, eventualmente, né, com uma declaração do agente, do, do, do interessado. Se nós não, não tivermos credibilidade ou confiarmos que aquele documento é verdadeiro, nós temos uma situação grave que foi praticada por um, alguém, al, uma, uma pessoa jurídica que pode se tornar um agente do setor. Só, pode... só. Tá, eu concordo, doutor Elvi, não me opõe também em colocar, não. Eu só me suscitou uma dúvida aqui. É, esse processo em sede cautelar, ele vai para a SCG, para a manifestação? Oi? Para o um mérito? Esse processo, de qualquer forma, volta para a diretoria. Porque é um processo que houve uma decisão é, é, de, de, de precária aqui na diretoria. Oi? Não, mas mesmo que a autógrafa seja, qualquer que seja a conclusão a partir do momento que esse processo nasce aqui, ele, ele teria que voltar, o dano poderia nos, nos esclarecer isso, mas de qualquer forma eu acho assim, em questões é, é, como os tratos de uma questão é importante, eu acho também com a declaração falta a um agente, de um agente à agência, é um ato gravíssimo. É, antes do dano, assim, o, o, o que tá, o que vai ser discutido no mérito é se cabe ou não cabe a outorga. Então tem duas alternativas, né? Uma uma alternativa é concordar com a outorga e instruir um processo para a diretoria outorgar. O outro é negar a outorga, mas a ESG não tem competência nem para outorgar e nem para negar. Então, o processo teria que virar a diretoria da ANEL para negar a outorga. Então, isso está correto. Ela viria até a diretoria. eu Estou entendendo que você está em, em, é, induzindo que, quando o processo retornar, nós avaliaríamos, inclusive, se houve realmente um, um comportamento irregular é, no, em, em, com, com relação a, a esse, a, ao, ao cumprimento da a declaração, a declaração de, pro, de propriedade. E, e nesse momento nós encaminharíamos para a SFG? É isso que você está dizendo. É, é nesse sentido que, a meu ver, quando retornar ele já vai voltar mais embasado, com, com conclusões mais mais sedimentadas, se houve má-fé, se houve dolo, dolo é, se houve algum tipo de questão do agente, e aí sim, concluir se vai é, é, não para SFG para poder abrir um processo de instauração de, de responsabilidade por, por, por declaração é, fraudulenta. Não, não, não vejo problema de ser agora também, não. Eu acho que, entendo que quando voltar, volta melhor subsidiado, volta melhor instruído. Perguntaria aqui ao, ao superintendente adjunto da SCG, qual seria o comportamento, qual seria a ação que seria tomada além de... Vocês já mandariam para a SFG esse caso? Identifique, ou, ou é a própria SFG que identifica se o documento é falso ou não? Também o superintendente da SFG também está aqui. Bom, boa tarde. Então, diretor Elvio. É... Em alguns casos concretos, a própria SCG, avaliando a questão do DRO, já revoga o DRO, de fato, e aí, havendo a questão da, da suspeição em relação à declaração falsa, pode ser encaminhado a, própria, a outros agentes, né? a própria CPPA ou a fiscalização para averiguar o caso. Então a própria SCG pode fazer esse encaminhamento para quem de direito? Poderia fazer esse encaminhamento já na decisão em relação à avaliação do caso concreto. Ok. Então, eu, eu acho que a, o incluir esse, esse item no dispositivo talvez seja desnecessário, porque a SCG já pode encaminhar, ou eventualmente até para a SFG. Né? Ok. Acho que está esclarecido também seu questionamento, diretor. Chile, certo? Não precisa. Ok. Desculpe, Ana, por ter ter falado em seu nome. Falou <risos> com muito mais precisão do que o diretor, certamente. Bem, não havendo outras observações, mantido, então, o dispositivo da forma como foi apresentado pelo diretor-relator, é o em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. E declaro que a ANEL, por unanimidade dos presentes, decidiu por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Coligne, promoções limitadas, no sentido de suspender o DRO das usinas Serra do Gentil do Ouro 26, 28, 29 e 30, dar conhecimento desta decisão à superintendência de concessões e autorizações de geração, SCG, para continuidade da análise e deliberação em primeira instância sobre o pleito de outorga. Próximo processo. Último item da pauta, é, item 10, processo 48500002268/2016-47. Requerimento administrativo interposto pela Cooperativa de Geração Compartilhada, Cogecom, em face do despacho número 3781 de 2021 que deu parcial provimento ao recurso administrativo, com pedido de efeito expensivo, interposto pela Energias Renováveis Masp, Limitada, em face do despacho número 1172, de 2019, emitido pelas pretendências de concessões e autorizações de geração à SCG. Diretor-relator, Elvo Neves Guerra. Em 19... Em 19 de junho de 2017 por meio... Está meio difícil aqui. Em 19 de junho... Né, não, tem, não tem como. Eu vou ter que tirar esse processo da pauta. Eu não tenho condições de ler. Okay, então ou oh, Se alguém se dispuser a ler o relatório... Eu gastei a voz no, na, no processo anterior. <risos> Só não estabilizou a voz. <risos> em 19 de junho de 2017, por meio do despacho número 1656, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Gerações SCG, registrou em caráter precário a CGH Generoso, da Energias Renováveis Mais limitada, de forma que a usina pudesse operar temporariamente, enquanto não fosse implantado qualquer dos aproveitamentos hidrelétricos identificados nos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chopin. Em 20 de maio de 2019, por meio do despacho número 1172, a SCG decidiu, um, revogar o registro da CGH Generoso e, dois, determinar que a MASP se articulasse com o órgão ambiental e com o órgão de recursos hídricos para discutir a eventual desmobilização da usina e a restituição do rio ao seu leito natural. E, resignada, a MASP protocolou o recurso administrativo face a essa decisão. Em 14 de dezembro de 2021, por meio do despacho número 3781, a diretoria da ANEEL decidiu 1. Um, Manter a revogação do registro da CGH generoso. 2. <coughs> afastar, cautelar, afastar cautelarmente a determinação para desmobilização da usina até a regularização da outorga da PCH generoso. 2. Estabelecer prazo de 60 dias para que a MASP apresente o projeto básico com vistas a reenquadrar a OHE Paranhos como PCH. E caso aprovado, reenquadramento sem o trecho de vazão reduzida. Considerem-se cessadas as violações ao artigo 8º da Lei 9.074, de 95. 3. Estabelecer prazo de 30 dias contados da emissão do DRS-PCH a para PCH Paranhos para que a MASP requer o registro para elaboração dos estudos de inventário do trecho Richopin, onde se localizam a CGH Generoso e a CGH Nogueira. 4. Estabelecer prazo de 30 dias contados da aprovação do inventário para requerimento pela MASP da outorga da PCH Generoso, e 6. Facultar a mais a solicitação de registro da CGH Generoso após o reenquadramento da OHE Paranj com PCH e emissão do novo DRS até a conclusão do processo de outorga da PCH Generoso com capacidade instalada de 8 MB. Em, em 19 de janeiro de 2022, por meio do despacho número 158, a SCG reenquadrou a OHE Parãs com PCH Parãs montante. Em 22 de março de 2022, foi efetivado o registro da CGH Generoso, em nome da MASP, como central geradora de capacidade reduzida, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074. Em 13 de abril de 22, por meio do despacho número 945, a SCG conferiu à MASP o registro para elaboração da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico de trecho do Rio Chopin. Os referidos estudos já foram protocolados na ANEL em 3 de junho de 2022 e aprovados pela SCG em 14 de setembro de 2022, por meio do despacho número 2.603. Em 23 de maio de 2022, a COGECOM, cooperativa de geração compartilhada, protocolou pedido de reconsideração em face do despacho número 3.781 de 2021 e requerimento para que se autorize a operação da CGH Nogueira de forma individualizada. Em 30 de maio de 2022, na 21ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha, à relatoria do diretor Elvio. Em 21 de junho de 2022, por meio do memorando número 149, solicitei a análise da SCG quanto ao requerimento da COGECOM respondido em 8 de setembro de 22 por meio da nota técnica número 691. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria já fez manifestação na reunião passada, eu faço referência a eles, e o parecer foi emitido, nesse caso, porém, em um estágio anterior do processo, quando foi proferida a decisão hora recorrida. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela COGECOM face ao despacho número 3.781 de 2021, deu parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela MASP em face do despacho número 1172 de 2019, emitido pela SCG, e requerimento para que se permita a operação da CGH Nogueira de forma individualizada. Sobre pedido de reconsideração face ao despacho número 3781 de 2021, a COGECOM questiona em especial os itens 3 e 4 do despacho número 3781. Estabelece prazo para que a MASP requeira o registro para elaboração dos estudos de inventário do trecho do Richopin, onde se localizam a CGH Generoso e a CGH Nogueira, com vistas à definição do aproveitamento ótimo. E também estabelece prazo para requerimento pela MASP da outorga da PCH Generoso, com capacidade instalada de 8 MB, resultante da junção da CGH Generoso com 3 MB e da CGH Nogueira com 5 MB. Tempestividade. O despacho 3781 foi publicado no Diário Oficial em 14 de dezembro de 2021. O pedido de reconsideração da COGECOM foi protocolado em 23 de maio de 2022, mais de cinco meses após a publicação do despacho, sendo, portanto, intempestivo, não devendo ser conhecido. Não obstante, a COGECOM apresentou conjuntamente requerimento administrativo, solicitando permissão para que a CGH Nogueira siga operando de forma individualizada. Considerando esse requerimento, passa a análise da legitimidade e das alegações da COGECOM. Legitimidade. A COGECOM possui o contrato para alocação de equipamentos que compõe a CGH Nogueira, de forma que os direitos e obrigações discutidos nesse processo administrativo afetam seus interesses, o que é legitima como interessada, na forma do artigo 8º da Resolução Normativa 273, 2017. O artigo 8º diz que são legitimados como interessados nos processos administrativos... 1. Um, pessoas físicas ou jurídicas que os iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de petição e representação. 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão ser adotada. 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de seus interessados. e 4 as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Ademais, registre-se que as centrais geradoras de capacidade reduzida, aquelas com potência instalada igual ou inferior a 5 MB, estão dispensadas de outorga, devendo apenas comunicar à ANEEL a sua implantação para fins de registro. Nesses termos, o registro da CGH pode ser requerido pela COGECOM com base no contrato que lhe garante acesso aos ativos da usina para fins de geração de energia. Nessas condições, reforço o meu entendimento acerca da legitimidade da empresa na apresentação do requerimento em análise do mérito. Em seu requerimento administrativo, a COGECOM requer, além da reconsideração da decisão da ANEEL exarada por meio do despacho número 3.781 de 21, que se permita que a CGH Nogueira seja regularizada e opere de forma individualizada. Individual. A COGECOM Fundamenta seu pedido alegando que os titulares dos dois aproveitamentos são pessoas jurídicas distintas, possuindo sócios diferentes. As edificações físicas das duas CGH estão localizadas em margens diferentes, de forma que as casas de força das usinas encontram-se em municípios diferentes. E por questão ambiental, nenhum dos dois empreendimentos tem barramento, em função da necessidade de preservar a vazão e paisagem cênica com vista a obter a licença ambiental. A COGECOM aponta ainda que os aproveitamentos possuem níveis operacionais distintos e não partilham do mesmo circuito hidráulico, e que a instalação de uma PCH oriunda da fusão das duas CGH não seria ambientalmente viável. Com base nesses argumentos, a COGECOM requer reconsideração dos termos de do despacho 3781 e permissão para operar a CGH Nogueira de forma individual, o pleito da COGECOM foi encaminhado para análise da SCG, que recomendou que se mantenham todas as determinações exaradas no despacho número 3.781, não tendo encontrado nos argumentos elencados pela COGECOM sustentação técnica que motive a reforma da decisão. Concordo com a análise da SCG. Ao avaliar o processo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão da ANEL, o que motivaria a reforma da decisão, ainda que o pedido de reconsideração tenha sido feito intempestivamente. Não obstante, resta afirmar entendimento acerca do requerimento administrativo complementar interposto pela COGECOM relativo à operação da CGH Nogueira. Na análise desse pedido, entendo ser pertinente considerar as determinações já exaradas pela ANEAL no despacho 3781 e os avanços ocorridos desde aquela decisão. A decisão da diretoria consubstanciada no despacho 3781 deu-se no âmbito do recurso à decisão da SCG, que revogou o registro da CGH generoso determinou a desmobilização da usina e reconstituição do leito natural do Rio. A principal questão referente à implantação, registro e operação das CGH Generoso e, posteriormente, da CGH Nogueira, estava no fato de que essas usinas estarem localizadas no Rio Chopin, no trecho de vazão reduzida do aproveitamento e inventariado, denominado o HE O impedimento à implantação dessas CGH dava-se em vista do disposto no artigo 8º da Lei nº 9.074, que vedava a implantação de aproveitamentos de capacidade reduzida em trechos de rio inventariado, com interessados na elaboração de projetos básicos ou estudos de viabilidade. No caso da CGH Generoso e da CGH Nogueira, no trecho de rio onde estão instaladas as duas centrais, havia a previsão de instalação da OHE Paranhos e autorização para revisão dos estudos de inventário do Rio Chopin naquele trecho. Considerando essas restrições, em 2017, a SCG concedeu registro precário para que a CGH Generoso operasse temporariamente até a aprovação da revisão dos estudos de inventário do Rio Chopin no trecho onde estava o H Paranjo. Após a aprovação da revisão dos estudos de inventário, a SCG decidiu revogar o registro da CGH Generoso. Dessa decisão, foi interposto o recurso administrativo pela MASP. Da análise do recurso, a diretoria decidiu, por meio do despacho 3781, determinar prazo para a apresentação do projeto básico da OHE Parange com vistas a reenquadrá-la com o PCH e eliminar o trecho de vazão reduzida, cessando, dessa forma, a interferência desse aproveitamento com a CGH Nogueira e Generoso. Além disso, a MASP deveria elaborar estudos de inventário no trecho onde estão localizadas a CGH Nogueira e Generoso, com vistas a avaliar o aproveitamento ótimo, considerando uma única usina, resultante da junção das duas CGH e com 8 MB de capacidade instalada. Cumpridas essa, essa etapa, ficava facultada a MASP requerer o registro da CGH Generoso após o reenquadramento da OH Paranhas com PCH e emissão do novo DRS até a conclusão do processo de outorga da PCH Generoso com capacidade instalada de 8 MB. Desde a publicação do despacho 3781, o DRS da PCH Paranhas foi emitido pela SCG em 19 de janeiro de 22 e o registro da CGH Generoso foi efetivado em 22 de março de 22 O novo estudo de inventário do Rio foi apresentado pela MASP em junho de 22 e aprovado pela SCG em 14 de setembro de 22 A aprovação dos estudos da PCH Paranhos e dos estudos de inventário demonstram que as determinações exaradas pela diretoria, por meio do despacho número 3781, têm sido atendidas pela MASP, com vistas a regularizar o aproveitamento do potencial hidráulico do trecho do Rio esses avanços permiti permitiram o registro da CGH Generoso em 22 de março de 2022, dando condições para que a usina opere até a conclusão do processo de outorga da PCH Generoso. Assim, considerando que a CGH Generoso está em situação similar à da CGH Nogueira, vejo razoabilidade em também autorizar a operação dessa CGH. Assim, aprofundando a análise do pleito da COGECOM, considerei que, com reenquadra. Com... Acho que seria reenquadramento, né? E com o reenquadramento da OHE Paranj como PCH, com a alteração das características técnicas e eliminação do trecho de vazão reduzida, foram superadas as interferências das CGH Generoso e CGH Nogueira àquele aproveitamento. Fazendo cessar as violações ao artigo 8º da Lei 9.074, de 95. esse novo arranjo já permitiu o registro da CGH Generoso e sua operação até a outorga da futura CGH. Nessas condições, ponderei que não é razoável não permitir também a CGH Nogueira gera energia enquanto tramita na agência a regularização da outorga da futura PCH Generoso. Sobre a regularização da outorga da PCH Generoso, nos termos do despacho número 3.781, de 2021, e do despacho número 2.603, de 2022, que aprovou os estudos de inventário, a MASP tem o prazo de 30 dias a contar da aprovação do inventário para apresentar o pedido de regularização da outorga. Nesse prazo, deve encaminhar ainda o projeto básico da usina, juntamente com as licenças ambientais e declarações de reserva de disponibilidade hídrica, bem como os documentos previstos na Resolução Normativa 875 de 2020. Após a apresentação desses documentos, o pedido de regularização será instruído pela SCG com vistas à emissão da outorga da PCH. Assim, Entendo que autorizar a operação temporária da CGH Nogueira até a conclusão do processo de outorga da PCH Generoso não afeta a decisão da diretoria zarada por meio do despacho número 3781 de 2021, ao passo que permite que mais energia elétrica seja injetada no sistema. A decisão da diretoria foi clara quanto à necessidade da emissão da outorga da futura PCH Generoso com vista a regularizar a exploração do potencial hidráulico que hoje está dividido entre a CGH Nogueira e a CGH Generoso. Minha proposta não vai de encontro a essa decisão. A outorga da futura PCH Generoso está seguindo seu rito na agência, tendo sido cumprida a primeira etapa desse processo, que é a aprovação dos estudos de inventário. As etapas subsequentes deverão ocorrer nos prazos estabelecidos no despacho número 3.781 e no despacho número 2.603, de 2022. Logo, penso que, da mesma forma que a CGH Generoso já está autorizada a operar até a emissão da outorga da PCH, também é razoável que se autorize a operação temporária da CGH Nogueira, atrelada a esse marco. Nesse ponto, reforço, reforço que a permissão temporária para que a CGH Nogueira opere não pode, sob qualquer argumento, comprometer ou postergar a futura utilização ótima do potencial hidráulico. Posto isso, encaminho meu voto por autorizar temporariamente a operação da CGH Nogueira até a emissão da outorga da PCH Generoso, com a eficácia dessa autorização condicionada ao atendimento de todos os trâmites e prazos previstos no despacho número 3.781 e no despacho número 2.603 de 2022. Por conseguinte, o descumprimento do prazo de 30 dias para que a MASP apresente o pedido de regularização da outorga da PCH generoso, implicará na revogação da autorização para operação temporária da CGH Nogueira. Dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.0022.68.2016.47, voto por 1. Um, não conhecer o pedido de reconciliação. Diretor Elvio, vota por 1. Um, não conhecer o pedido de reconsideração interposto pelo, pela COGECOM em face dos itens 3 e 4 do despacho número 3.781 de 2021 e 2. Autorizar a operação temporária da CGH Nogueira até a emissão de outorga da PCH Generoso, com eficácia condicionada à apresentação pela Energias Renováveis Mais Limitada, no pedido de regularização da outorga dessa PCH no prazo de 30 dias. Contados da aprovação dos estudos de inventário nos termos de despacho número 2603 de 2022. Bom, vou agradecer ao diretor Fernando e é, em discussão. Diretor Elvio, na semana passada, quando esse tema foi trazido, eu tinha adiantado o meu ponto de vista. Eu mantenho na mesma linha que eu havia apresentado semana passada. Porque, da maneira que eu entendo, a decisão, a, o despacho 3781, ele foi muito claro quando ele colocou que o aproveitamento hidráulico ele vai ser utilizado, levando em conta duas casas de força. Se nós formos, nesse momento, entender que não é um pedido de reconsideração, porque seria intempestivo, entender como um requerimento, fazer com que a, aquilo que pode ser entendido pelo requerente como CGH Nogueira, mas para a Nel é uma casa de força nogueira, nós estaríamos contrariando aquela decisão de 2021 que deu um tratamento no sentido de que essa regularização do aproveitamento seria uma PCH de 8 mega. Então, eu, eu continuo mantendo esse entendimento porque, na prática, dar conhecimento a esse recurso administrativo e dar provimento ao pedido da cooperativa, seria basicamente a gente desconsiderar a decisão administrativa final, inaugurando uma terceira instância administrativa aqui, na minha avaliação. É, deixa eu só manifestar, nesse processo, eu até disse para o doutor Évo, que eu cheguei aqui hoje, mais cedo, não, não não tinha posição formada. Lendo o voto junto com você, assim, eu, eu entendo um pouco diferente do doutor Fernando, eu acho que a decisão da, da, da diretoria que tomou ano passado ela, no final do ano passado, ela, ela está válida, a condicionante dela está em andamento. E aí, por questões de, de, de, de simetria, doutor Elvi, de, de, de isonomia, é, e de questões também de, de economicidade, entendo que é, deixar uma usina pronta sem gerar energia é um, é um desperdício de de um bem público, de, de, de, de questões de, de uma, um bem raro, que é, que é a energia elétrica. É, me parece que, cumpridas as condições do despacho lá de 2021, de 2021, é isso? É. é E aí, sim, a gente tem que ter um rigor nos prazos para não, não haver qualquer tipo de protelação para poder manter uma situação precária. É, aqui eu adianto meu voto. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência no, no, no, no seu voto, que eu acho que é importante o, essa, essa questão da, da de manter é, e dar as mesmas condições para, para a primeira CGH lá. Posso só para ter mais um, um argumento. Foi feita referência ao despacho 2603, de 14 de setembro de, de 22. Nesse despacho, a SCG, no final, ela coloca na parte que importa informar que em cumprimento ao estabelecido no item 4 do despacho 3.781 de 21, a MASP deverá apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação desse despacho, o pedido de regularização da outorga da PCH generosa. Ou seja, aquela decisão ela continua produzindo efeitos e agora esse despacho está dando orientação e que será analisado em processo específico, no qual deverá ser encaminhado o projeto básico da PCH Generoso, juntamente com as licenças ambientais das casas de força Nogueira e Generoso. Ou seja, a agência ela entende que não existem duas CGHs, entendem que existem duas casas de força que vão compor uma PCH de 8 MB. Se essa decisão for no sentido de permitir que, o que seria a CGH Nogueira, entre em operação, viola o entendimento da agência, porque, para fins da agência, aquilo não é a CGH, é uma casa de força. Então, nós permitiremos que uma casa de força, que está sujeita a uma condição, juridicamente, que seria um evento futuro incerto, que é ter a possibilidade de ter uma PCH de 8 MB, ela entre em operação desrespeitando o entendimento que foi firmado aqui em 2021. Então, é, para mim, teria uma, uma violação clara, a decisão, porque nós estaremos dando, estaremos dando um tratamento distinto àquela turbina que está numa margem do rio. Aquela turbina para o, para o requerente, para ele, é uma CGH. Para a agência, e isso aqui é o despacho 2603, 14 de setembro, é uma casa de força. Então, não tem como não violar essa decisão. Então, assim então, pelo seu entendimento, teria que também desligar outra, a outra casa de força, que tem não. uma autorização precária. Não, porque a decisão da agência foi no sentido de permitir que a CGH de 3 MB continuasse operando até o momento em que, depois dos estudos de inventário, viraria uma PCH de 8 MB. É, respeito a sua opinião e, assim, só, só, eu só corroboro no sentido de que a decisão da ANEL de 2021 está sendo cumprida. O, o processo de, de, de, de outorga da PCH está, está em tramitação. Então, assim, e entendo que essa diretoria tem competência, ela não está revogando a decisão da ANEL, ela está mantendo os requisitos dela, ela tem competência para autorizar a, a Sérgio H. Nogueira operar de forma precária, no mesmo sentido que, te, que, a, que a primeira decisão autorizou. Isso é o meu entendimento. É, eu, claro que eu estou com uma dificuldade aqui para defender o voto. <risos> mas, mas eu continuo com a mesma.. É, é, com o mesmo fundamento e com apresentando a mesma é, proposta e acho que o, o diretor é, o diretor Ricardo ele apontou muito bem né, que não estamos desconsiderando aquilo que foi decidido pela diretoria da ANEL anteriormente e apenas estamos dizendo o seguinte olha, tem duas usinas ainda que a gente chamasse de casas de força tem duas usinas uma de cada, em cada margem do rio, e uma delas está operando por autorização da anel E uma outra, maior até, porque é de 5 megawatts, por que, que não é, autorizamos que essa opere até que a condição toda a condição se regularize? Esse é o ponto. Quero fazer aqui uma observação, que seria uma hipótese, né uma hipótese que é, não, não, cabe, não cabe neste momento, mas vamos imaginar a situação de que nós estivéssemos discutindo isso essa mesma situação em setembro de 2021, no, no, no auge de um de algo que se que havia prenúncios de um, uma crise profunda hidrológica, toda geração seria bem-vinda. Então ali nós teríamos provavelmente teríamos concordado aqui que deveria aquela aquela casa de máquinas operasse. Mas eu faço só essa observação é claro que é uma hipótese porque já passou e estamos numa situação muito mais favorável hoje não sei se há alguma outra observação por favor diretor. justamente para ainda insistir no ponto de que poderia uma decisão nesse sentido de permitir a CGH Nogueira passar a operar generoso na verdade né Nogueira a Nogueira operar poderia incorrer em algum descumprimento quanto à decisão da agência eu vou ler só três tópicos do voto da diretora Elisa, que foi quem conduziu o que virou o despacho 3788. Quando falar da regularização da CGH generoso, item 56. Conforme consignado nos autos, a implantação de duas CGH no mesmo eixo representa a partição de potencial. Dessa forma, considerando que o conjunto das duas CGH possui potência superior a 5 MB, CGH generoso com 3 MB e CGH Nogueira com 5 MB, o conjunto é passível de reenquadramento com PCH mediante outorga de Autorização. O item 61. Diante do exposto, a regularização da CGH Generoso e da CGH Nogueira e posterior outorga da PCH Generoso com 8 MB, conforme solicitado pela MASP, fica condicionada a elaboração e posterior aprovação dos estudos de inventário observados os trâmites previstos na resolução normativa 75 de 2020. Item 65. Diante do exposto, a SCG entende que a cabível a manutenção da operação da CGH Generoso com 3 MB e consequente emissão de registro até a completa regularização da usina com a emissão da outorga de autorização da PCH Generoso com os 8 MB, incorporando os 5 MB da CGH Nogueira na outorga da usina, conforme previsto na resolução número 875. Ou seja, ao tempo em que isso foi deliberado, é, foi uma opção do colegiado, permitir unicamente que a CGH de 3 mega ela continuasse em operação. Reconhecendo que quando todo o rito fosse cumprido, aí sim teria uma PCH de 8 mega Então, nós estaremos aqui na prática revisitando um tema que seria, pode, enquanto não se transformar numa uma PCH de 8 mega duas CGHs operarem? Essa decisão, a meu ver, ela já foi é, resolvida, por conta dessa, do despacho 3781 e agora nós estaremos instaurando uma terceira instância administrativa. Esse que é o ponto. Ok, mais alguma observação? Em votação. Eu divirjo do relator. Eu acompanho o relator. Eu também voto por não autorizar a operação temporária da CJH Nogueira. Bem, é, nós tivemos aqui dois votos é, a favor ou concordando com o relator e dois votos, ou melhor, Tem um voto concordando com o relator e dois votos divergindo. Portanto, nós teremos que aguardar a, na próxima reunião em que estiver presente o diretor Sandoval para ter a decisão tomada. Então, é, não pergunto se há algum outro processo. Não há mais item. nenhum item só, na pauta, diretor. Só pela ordem, diretor. É, depois, né? é, num processo que eu fui relator no bloco, é, queria, no item 12, eu queria retificar um, um, um erro formal, houve uma inversão na tabela, na tabela número 9, da resolução homologatória do item 12 da pauta RPO de hoje, reajuste tarifário anual de 2022, 2022. Houve só uma inversão da linha da, da, da, da, da planilha. Tá? Só retificando aí, eu vou mandar já a retificação do voto. Seria bom constar aqui para não ter, não ter nenhum tipo de dúvida. Feito esse registro, então, eu, e não havendo outros processos na pauta, eu declaro encerrada essa reunião pública ordinária da diretoria.